Show. Uh, então tá, uh, boa tarde a todos. Uh, eu vou falar um pouquinho sobre Blue Green Deployment com Docker. <risos> Foi mal, desculpa. Vamos lá. Uh, eu sou o Pedro Cavaleiro. É, sou desenvolvedor web, trabalho um pouquinho com, com, com ops também, mas assim a maior parte da minha vida de, de, de, de TI é com desenvolvimento. Trabalho no Missalva, eu vi que algumas pessoas riram da minha plaquinha que eu botei Missalva, mas é a empresa que eu trabalho mesmo, não é o apelo. Então tenho um site ali, tem mais algumas informações. Então assim, para quem não está familiarizado com o termo... aí ah, eu já quis falar um pouquinho rápido, porque é bastante coisa, então eu vou ter que dar uma apressada, tá? Mas acho que você vai dar pra acompanhar. Para quem não está familiarizado com o termo de Blue Green Deployment, o que, que é isso? Basicamente, ela é uma técnica uh, bastante utilizada em, na integração contínua, na entrega contínua, que consiste, é, tipo, ela, ela serve para basicamente minimizar o tempo de downtime, ou seja, o tempo que a tua aplicação fica desativada ou fica desligada enquanto tu está atualizando ela. Uh, outra vantagem dela é conseguir ter um feedback muito rápido. Uh, no caso de ter algum problema, tu consegue tá, fazer um rollback praticamente instantâneo para a versão anterior, sem ter um grande custo em relação a isso. O problema, de problema não, mas assim, o custo dessa, dessa técnica é que, dependendo do modo como a aplicação é construída, a orquestração desse deployment pode ser um pouco complexo. Como é que ele funciona? De, um modo, de acordo com o diagrama, basicamente, o que tu faz? Tu, tu mantém duas aplicações de produção rodando em paralelo, pode ser tanto num no no único host ou em, em máquinas físicas diferentes, e na frente dessas aplicações tu deixa um roteador roteando o tráfego para uma ou para outra. Então, em determinado momento, tá com, tu sempre vai estar tá só apenas com uma aplicação sendo, recebendo tráfego uh, externo. Uh, quando tu quiser fazer um deployment, basicamente o que tu faz? Tu atualiza a versão que está inativa, aqui no caso esse diagrama é a versão em azul. Uh, atualizou tudo direitinho, rodou teus testes uh, automatizados, unitários, etc. Quando tu tiver tudo, uh, certificado que está tudo ok, tu manda o roteador virar a chave e aponta o tráfego para a aplicação nova, no caso, que ali é a Blue. Se, por acaso, der algum problema, tu consegue simplesmente voltar a versão ou pra, pra outra uh, aplicação, porque ela vai continuar rodando, ela simplesmente foi desativada, foi tipo entrou em Standby ali. Tá ok? Então, que contexto que eu tava... Que contexto... Aí que contexto que eu estava quando quando eu surgiu a ideia de fazer essa palestra essa essa abordagem isso foi mais ou menos ano passado a gente estava migrando uma aplicação lá onde eu trabalho acho que não é nada, ela tava na ela estava na DigitalOcean e a gente estava migrando ela para AWS por que a AWS porque a gente tinha ganho alguns créditos uh, lá na, na no serviços deles a gente tinha que usar a gente até poderia ter optado por uh, usar um Heroku alguma outra uh, estrutura de, de hospedagem mas a gente meio que optou por a AWS a gente estava buscando alguma solução que fosse bem simples e rápida para fazer deployment. A AWS, uh, ela, ela tem algumas opções, tem o Elastic Beanstalk, tem algumas coisas assim, mas a gente achou tudo assim que uh, ela necessitava de muita configuração, era muito muito custoso. Então a gente queria uma coisa assim mais bem bem simplesinha assim para o nosso problema. E bem nessa época o Docker estava se tornando muito popular, como eu acho que muita gente ano passado, nos últimos anos, veio com essa com esse trend do Docker e acabou aproveitando para testar uh, situações e tudo mais. Então, assim, quem já trabalhou com Docker sabe, botar uma, um, uma aplicaçãozinha num container e rodar ele é, é barbadinha, é, simplesmente tu coloca ali e roda. Mas integrar o Docker na tua, na tua rotina de deployment não é uma coisa tão simples assim. Então a gente teve que fazer alguns testes para ver o que, que a gente conseguia, de é, que modo a gente conseguiria utilizar aquilo ali. Eu não consegui trazer todos aqui porque não tem tempo, mas em algumas, alguns exemplos que a gente conseguiu fazer lá. Usar a própria estrutura da, da Amazon para fazer o deployment. O primeiro teste que a gente fez foi com um, um Elastic Load Balancer mais as instâncias EC2 mais o Docker. Basicamente o pipeline é isso aqui. O, no meio ali a gente colocou um Load Balancer que um, um, para quem não conhece o Load Balancer é um balanceador de carga. Basicamente bota um monte de instâncias, ele recebe tráfego e roteia aquelas, aquelas, uh, o tráfego para as instâncias de acordo com a, com o peso ou com os critérios que definir. Só que além de, de funcionar como um balanceador de carga ele também pode funcionar como um, um proxy porque Ele tem uma, uma configuração chamada de Listener, os Listeners dele pode configurar mais de um. O que é um Listener? Basicamente, ele é um, uma configuração que diz assim, o tráfego que entrar nesta porta, digamos assim, na porta 80 do Load Balancer, vai ser direcionado para a porta X, no caso ali, 4000, da instância. E aí, na instância, o que a gente fazia? A gente tinha a nossa aplicação rodando em... Uh, dois containers, no caso, um do e um green. Em determinado momento, uh, para quem já trabalhou com Docker sabe que quando a gente dá um run no Docker, quando a gente uh, roda um container, no caso, a gente consegue dar um bind na porta que que o container expõe na porta do... Uh, em relação à porta... dá uma porta na, no, no host, na máquina que está hospedando aquele container. Então o que a gente fazia? A gente mapeava uma porta X, digamos assim, o container com a aplicação green, a gente mapeava na porta 4000 da instância e o load balancer a gente mapeava da 80 para a porta 4000 da instância. Então o que acontecia? Em determinado momento o load balancer estava mandando tráfego para um container. Quando a gente queria fazer um nosso deployment, a gente atualizava o segundo container que estava inativo, mas estava rodando desligava ele, atualizava do modo como fosse fazia todos os testes e fazer um bind em uma outra porta da instância. E aí, quando a gente tivesse OK para fazer o deployment, a gente mandava um sinal para o pro nosso proxy, Balancer trocar a porta destino na instância. E, com isso, a gente conseguia fazer um swap entre os containers que estavam dando dentro, da, dentro do, do do nosso host. Algumas uh, características em relação a isso. Uh, a configuração é bem simples. O único trabalho que a gente teve que fazer é desenvolver um, um pequeno script que conectava na API da Amazon. Para pedir para o load balancer trocar os listeners, apagar um e criar outro. A complexidade é baixa, porque como vocês viram, não tem grandes peças, é tudo componente pronto da, da AWS, então tipo, é relativamente simples. Tem um pequeno custo agregado, porque esse load balancer, além dos custos de infra, tem que ter um pequeno custo pela, pelo tráfego do. do tipo, esse load balancer ele te, te cobra um pouquinho pela, se não me engano acho que é o tráfego e quantidade de requisições, eu não tenho certeza, mas ele, ele cobra um pouquinho por isso ali. Problemas disso é que tu te torna refém. Tu não tem como simplesmente pegar essa, essa, esse funcional, essa funcionalidade de, de, de balanceamento de carga, de proxy, tirar dali, colocar na máquina local, colocar em outra infraestrutura. Então tu acaba, tu vai ter que passar essa tua vida ali. E tu não, nunca vai conseguir ter um ambiente de desenvolvimento ou de homologação igual ao teu ambiente de produção. A menos que tu lá, ah, de homologação na Amazon também, mas é mais custo. Então assim, como isso aqui é uma coisa, essa palavra que eu não gosto muito de ser refém de uma de, uma, de um provedor de serviços, a gente optou por fazer uma solução própria nossa. Então a gente criou o nosso próprio roteador com o Docker. É basicamente é o mesmo conceito, só que em vez de ter um roteador rodando externamente a a instância, a máquina, a gente colocou ele dentro da, da junto com a máquina, junto com a aplicação rodando. Então, basicamente, todo o tráfego que cai no nosso roteador ele vai ser roteado em um momento para um container e outro momento para outro, outro container. Provavelmente, os containers eles vão estar tá rodando sempre ao mesmo tempo, só que um vai ser sempre, uh, digamos assim, inativo. Só que aí, chega um um, chega um momento que a gente, assim, provavelmente quem já trabalhou com, com, com Docker é que a gente tem uma mania. A gente olha para uma aplicação a gente tenta colocar todas as nossas coisas em containers, assim. Eu olhei para isso ali, ah, roteador, container. Ah, por, que, que, eu não vou, por que, que eu não coloco o nosso roteador dentro de um container também? Eu fui lá e coloquei dentro de um container também. Eu imagino que quem não gosta muito de Docker já deve estar começando a se coçar que de Ah, fica botando tudo em container. Se a gente pudesse, a gente colocava até o usuário dentro de um container, velho. Desligar com isso, é saco. Então, um, aí falando assim, sobre as partes específicas de cada, cada container, roteador. A gente buscou uh, sobre... O que, que dava para usar como, como um roteador naquela nossa aplicação dentro, da, dentro de uma, junto na máquina ali? Tem algumas soluções com H proxy, mas eu achei a configuração dele um pouco estranha, não conhecia muito bem. O EngineX Plus tem uma, um plugin, só que é, tem que pagar para ele que tu consegue setar upstreams, trocar os upstreams a quente sem precisar reiniciar o, o, a, o, o serviço ali. Tem algumas aplicações em NodeJS, mas eu não, não fiquei muito confiante. Tem algumas outras opções com console, Consul, Docker Swarm, alguns conjuntos que tu agrega diferentes serviços e consegue fazer. Eu não fiquei confiante com nenhum deles, eu preferi fazer uma solução caseira com o Nginx mais a linguagem Lua, que tem um módulo que tu consegue injetar ali dentro. Da parte, eu, em seguida eu vou mostrar como é que funciona isso ali. Uh, da parte de Docker, são containers, né, containers, trabalhar, né, containers, 15, 15, 15, 15, 15. <risos> é um container o roteador, que é esse nginx next que eu comentei, que em seguidinha eu vou colocar o que tem ali dentro. Este container, a aplicação blue e green, na verdade é o mesmo container, né? é exatamente o mesmo Dockerfile, a gente simplesmente roda ele com uma porta diferente, com um nome diferente. Container Redis, que trabalha junto com o container de roteador para ele conseguir se achar para naquele ele tem que ir. E o, o grande diferencial que possibilitou que a gente tivesse essa abordagem foi o doc, a Docker Network. Antigamente, para tu conseguir uh, subir mais de um container e fazer com que eles se enxergassem, digamos assim, via rede, era uma coisa um tanto quanto custosa. Tu tinha que usar o sistema de links de containers, tu tinha que estar com um ligado, aí tu ligava o outro dizendo, não link é nesse aqui, aí se tu desligasse ele quebrava, era uma coisa bem penosa. Hoje em dia não, hoje em dia com esse docker network, tu simplesmente, ah, cria essa rede, agora bota esse container na rede, agora bota esse outro container na rede. Tu vai jogando os containers, tirando e eles se acham, e é uma coisa linda, assim muito fácil de trabalhar com eles. Então, esse, esse tab docker network possibilitou essa abordagem, essa saída aqui. Então, em relação ao que tem nos containers, eu não vou botar os Dockerfile aqui, porque é bastante coisa, mas basicamente assim, o roteador, ou seja, o nginx, eu já eu usei uma ferramenta chamada, um pacote chamado openhast, ele é basicamente o nginx compilado já com lua, é, é para facilitar o trabalho, para não precisar fazer aquele monte de configuração, já, já tá pronto ali. Um Nginx Conf. personalizado que eu mostro em seguidinha também, e aqui é um exemplo, da, não sei se vocês conseguem ler, é só assim, um, um exemplo de docker run, para ver que não muda muita coisa. A única coisa que eu adicionei ali foi um parâmetro menos menos net, que é para dizer assim, qual rede que eu estou conectando este container, que eu, eu tive que criar previamente a rede, dá um docker network create, nome da rede, e tu conecta esse container, Assim como todos os outros containers que fazem parte dessa abordagem tem que estar na mesma rede, porque dessa eles não conseguem se enxergar e não funciona. Mas assim, ele é, não, não fica mais complexo de tu ligar um container para tu fazer uma coisa assim. A questão de aplicação, aqui que está, digamos, que a, a mágica de, de fazer o deployment. O que, que eu faço? Tu basicamente tem dois passos quando tu vai, querer, vai, fazer um, vai trabalhar com o um container. Tu tem o passo de build, que tu constrói que é o, teu, o, teu, o teu container, e o passo de run quando tu vai rodar, ele que pode executar uma ou outra operação pro final. Na, no passo de build, quando eu vou construir esse container, eu faço aquele, aquela instalação inicial, compilo tudo, vejo que, que falta tem de independência, atualizo, blá, blá, blá. Mas quando eu rodo ele, eu, eu coloco lá no cmd, o último cmd que tem disponível pra... pra no, no Dockerfile tenho tem o, que ele é, o, o comandinho final lá que é cmd, que é basicamente o que ele vai rodar no final. Eu atualizo, posso atualizar o repositório, posso atualizar as dependências, Uh, bundle install, se é no caso de Ruby, enfim, os, os pip lá do, do, de Python. Aqui é interessante porque, por exemplo, assim, uh, eu posso simplesmente atualizar para a última versão. Mas, como esse comando ele aceita variáveis de ambiente, tu pode injetar no, no comando docker run uma variável para, por exemplo, fazer o checkout de uma versão. Se tu trabalha com Git, tu pode fazer o um checkout de uma versão específica do, do, do Git. Ou seja, tu então não necessariamente tem que trabalhar com a última versão. Ah, eu quero conseguir tá fazer um deploy de uma versão anterior, ou de uma tag específica do GitHub. Tu pode simplesmente injetar ali e ele faz o, o checkout nessa nesse comando que acontece no, no momento do run. Roda todos, pode rodar testes se tu quiser, eu não, eu não rodo testes no momento do, do run, mas, geralmente, eu, eu, eu, eu ligo, testo, as eu faço os testes que eu tenho que fazer, e depois eu, eu faço a, a, vira, a troca de chave lá. Um outro exemplo aqui, um, também o parâmetro net, para dizer qual rede que ele está conectando, que tem que ser a mesma do outro, the test E aqui o nome, esse nome aqui, que ele vai ser o modo como ele vai se identificar lá na rede que os outros containers podem chegar até ele. Uh, então, é, só, é o único cuidado que tem que ter, digamos assim. Redis, é, como o Docker é muito nosso amigo, a gente não precisa nem criar um com Dockerfile, sempre, a gente diz assim, roda um Redis aí para mim, e ele vai lá e roda, uma coisa linda, muito fácil. Esse aqui é o, o endnext.conf que eu tinha comentado. Ele não está completo aqui, tem mais uns detalhezinhos, mas, assim, isso aqui é o que importa. Eu seto, eu seto dois upstreams, basicamente, um pro container green, outro o container blue. E aí, no location barra, eu basicamente coloco esse bloco de rewrite by Lua, que é um o plugin de Lua que permite colocar isso aqui. O que, que eu faço? Eu pergunto pro Redis. Ô, oh, Redis, primeiro que eu tenho que ir pro blue ou pro green? Aí ele vai lá, vai pro green. Aí, tipo, ele seta uma variável upstream, e aí eu dou um para o Green. Mega simples, é tipo, realmente, é um roteador feito na mão ali e que funciona. Aí eu imagino que muitos, muitos de vocês devem estar mais ou menos assim, pensando, tá, tu vai... Cada requisição, tu vai consultar no Redis, no, no banco de dados, para ver para qual que tu tem que ir, mas isso não vai ter perda de performance? Isso não vai ser lento? Como assim? Isso funciona mesmo? Eu fiz essa mesma dúvida aí. Pior que tem perda de performance mesmo. Aí eu fiz um pequeno benchmark para ver assim quanto era quanto era perda de performance pra ver se realmente era uma coisa viável de se fazer ou se não não tinham fazer porque esse é muito lento fica um pouquinho mais lento fica em torno de 30% mais lento mas lembrando que aquilo ali que eu fiz não tem nem tipo de tuning é assim, eu pego o Ensnex puro básico coloca ali e só adiciona módulo e faz funcionar então ao meu ver é uma coisa assim tipo é um custo é uma coisa que que pesa de fato mas não não é uma coisa assim ah, muito muito absurda tem tem casos cada cada aplicação é uma aplicação e tu tem às vezes tu pode se dar o luxo de ter uma pequena perda para ter um pouquinho de flexibilidade assim para quem tiver curiosidade de saber como é que funciona isso aqui como fazer esse benchmark nesse repositório que eu coloquei são quatro aplicações é né? tipo sem container sem proxy são dentro do de um container dentro de um proxy simples e com com proxy com uma opção dinâmica pode dar uma olhadinha ali então, algumas considerações finais a respeito disso. É, isso, ter passado por essa situação, me fez refletir sobre a mesma coisa que a Fernanda comentou nas, nas primeiras palestras, sobre tipo, um, soluções simples, tipo keep it simple. Às vezes a gente tem a mania de pegar um problema muito simples e buscar uma solução extremamente robusta e complexa, com um monte de ferramentas e todo um mil coisas. Mas a gente consegue resolver com uma coisa muito simples e muitas vezes funciona muito bem esse tipo de coisa. Questão de controle, que é, eu comentei no slide anterior ao custo de uma pequena perda de performance, que nesse caso, com essa solução que eu, que eu comentei, é 30%, eu imagino que seja o pior caso, porque foi uma coisa extremamente manual. tem outras soluções, que eu comentei antes, com, com o Nginx uh, Plus, tem uma, uma solução pronta, tem outras ferramentas que fazem isso, provavelmente tu consegue ter um performance um pouquinho melhor. Tu consegue ter uma uma flexibilidade, um controle de fluxo na tua aplicação muito interessante. E isso te permite não apenas fazer deployment, Blue Green Deployment, mas, por exemplo, tu quer fazer testes AB, quer fazer uh, canary deployment, tu quer fazer, tu quer, daqui a pouco tu quer filtrar a aplicação de acordo com o user agent do cara que vem do, das requisições, tu quer fazer um, um controle específico de acordo com o header, tu, tu consegue fazer uh, especificamente nesse caso com, com a linguagem Lua, tu consegue trabalhar com todas as informações que vem na requisição ali e dar o fluxo que tu quiser. É isso. Muito obrigado. vou falar rápido tá eu acho que a gente tem